Aí, aí, velho! Cara. cara, de verdade, esse Rafão, Não, não um aí, Rafão, vai ficar sobrando o... Pula ele a nele. janela e dá um, dá um nele. Vai, vai, vai. Ó, oh, o Rian tá no pixel, o, o Rafão. Ganha, por favor, Rafão. <risos> Sério. Ele gosta desse pixel. Dá no um scope nele, Rafão. Não aparece, não aparece, não aparece, por favor. Pula a janela e dá uma nele. É, é, é, é. é Vai, vai, vai. Ai, gente! Ele vai, tá agora, nele. agora. agora. Nossa, ele cai o bunny. Ele cai o bunny. Ai! Ai! Oh, oh, oh, oh, oh. Ai. Bryant, Olha o, é Ian. Tipo, o Ian, ele cara não vai plantar pra paliga não, eu não vai plantar pra paliga não, Balbinho. Não, esse cara não vai plantar default. Meu Deus. Eu quero plantar default, velho. Meu Deus. <risos> Combinou, né? Vai dar uma faca pra ele? falou? Combinou, velho. Supremo, o Pain. Viu, o Pokerx. Eu o Pain mesmo. Que cara, que cara idiota véio. Eu sei, eu sei que pode parecer cagada, rapaziada Porém, eu garanto que não Esse daí é, na minha opinião Um dos pixels para varado mais úteis do CSGO E tome muito cuidado Para quando você for pesquisar por pixels de varado Você gastar o seu tempo apenas para aprender pixels úteis E não inúteis Porque, acreditem ou não Há muitos vídeos aí que ensinam pixels completamente inúteis Eu mesmo já fiz um desse O varado inútil é aquele que você depende de uma série de coincidências Que fogem do seu controle para que ele funcione. Um exemplo de varado inútil é esse que eu ensinei para vocês em março de 2021, onde avançado de CT no meio da mirage você consegue varar um TR que está indo em direção à caverna. Porém, para o varado funcionar, você tem que acertar o timing exato que ele supostamente irá pular para fazer uma smoke, uma bang, enfim. Fora que, rapaziada, para você de CT avançar meio, ficar de boa, sem ninguém te matar do rato ou da esquina, cara, qual a chance? De verdade, qual a chance de no meio de uma partida esse varado dar certo? Frente do Felipeiro do Polex, no vídeo de hoje eu estarei estando para vocês varados úteis. Além de úteis, fáceis. Vocês irão assistir uma vez, já irão decorar, colocar em prática e eu garanto que irão funcionar.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Matilha, faz muito tempo que eu não posto aqui no canal um vídeo desse tipo, né, estando varados E assim, é um vídeo muito importante porque ajuda principalmente a rapaziada mais nova A rapaziada que tá entrando no jogo agora Porque esse tipo de jogada, ele exige apenas conhecimento e não habilidade Então pra quem tá começando, isso ajuda muito E são varados que ajudam inclusive pra quem joga num nível um pouco mais alto Como que vai ser útil no Prata, no Ouro, no AK, no Global, no Level 20 Mano, onde você joga CSGO? Esses varados aqui serão úteis. E rapaziada, como eu estava falando faz tempo que eu não posto um vídeo desse tipo aqui no canal, então se vocês querem que eu continue deixem o like, de verdade, é muito importante pra mim. Nesse vídeo eu vou focar no mapa da Mirage. porém assim que esse vídeo ultrapassar aí a meta de 8 mil likes, eu posto um vídeo ensinando outros varados úteis no mapa do inferno. Esse varado que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, eu já faço há muito tempo, desde 2020 e eu considero que eu inventei. Óbvio alguém pode ter né, já pensado nisso antes, mas eu não vi em lugar nenhum quando eu descobri, eu que pensei, eu que estudei eu que descobri o pixel e é muito engraçado mano porque ele sempre funciona Rapaziada, vamos pensar um pouco Quando os terroristas entram no Bombe A Qual o lugar mais comum que a bomba é plantada? Mano, é no Default, tá ligado? É exatamente essa posição Óbvio, dependendo da circunstância do round O cara, mano, pode plantar aqui também, que é muito comum Plantar aqui, se a Liga estiver dominada, né? Liga Jungle, ele planta aqui também Mas a região do Default, se não é a mais comum, é muito comum Esse pizza que eu utilizo bastante É uma maneira de você impossibilitar esse plant Sem que você tenha que se arriscar dando a cara Até porque, sempre que os terroristas forem plantar Default É comum ter um outro terrorista Dando um cover ali na região do CT Na região do bolts Porém rapaziada Nesse pixel aqui É capaz que você pegue os dois TRs Incluindo aquele que tá dando cover E é muito simples ó. Você vai travar aqui nessa posição Agachou Abre o scope, tem uma manchinha escura aqui que fica muito clara quando você abre o scope aqui da ALP, da ALG, da Scout, enfim. Você vai pegar a mira, colocar em cima dessa manchinha e descer até essa linha. Esse é o pixel e quando você escutar o terra implantando, <risos> não tem erro, cara, não tem erro. Aproveitando o momento, vamos ensinar o contrário também, porque é sempre muito comum ter um CT escondido ali naquela região. Mas a gente nunca sabe onde varar exatamente, a gente nunca sabe onde atirar. Primeira faixa, segunda, terceira, quarta, a quarta indica ali a altura da cabeça... Para você acertar o varado, você tem que pegar essa quarta coluna, pegar essa mancha, mirar um pouco para baixo, jogar aqui a mira a esquerda. A cabeça do inimigo vai estar tá mais ou menos aqui nessa posição. E aí, mano? Não tem erro. Aqui, ó. Tadinho dele. Esse varado aqui é um pouco mais difícil, mas é útil. Digo que é útil porque é muito comum você ter um CT naquela posição, que no caso é o L. E o posicionamento do seu amigo deve ser mais ou menos por aqui, ó. O segundo degrau daqui para lá, né? Obviamente, enfim... Ele nessa posição, você sobe, pega essa madeira, mira aqui na parte de baixo dela, pouco depois, na parte de concreto. O pixel é esse, a cabeça do inimigo estará aqui. Olha onde ele tá, galera. E tem que ficar persistindo. Porque uma hora pega. aqui eu vou ensinar só uma vez, então presta atenção e tome cuidado, porque de verdade, caso alguém te denuncie, é capaz que você tome banho. Bem, você vai alinhar aqui na liga um finalzinho aqui, né, dessa parte de concreto, e aí você vai agachar, vai pegar aqui ó, a divisão entre esses dois blocos e mirar aqui, um pouquinho mais acima. E aí... Cara, isso é inacreditável, mano. Isso eu nunca imaginei. Esse pixel aqui é muito forte, rapaziada, então tipo, se você joga na liga... Você faz uma smoke um pouco mais e que essa. É. Dá um close no rato, ajuda o andando ali a limpar o meio. Depois você vem, alinha aqui, bem rápido e fácil. Agachou, subiu aqui e, mano, começa a tirar. Se o L falar que escutou cozinho, então. Cara, vai que, mano, vai dar bom Mas se por acaso você é o TR que tá aqui na cozinha Fique tranquilo que eu também tenho uma dica pra você É um pouco mais difícil, mas tem chance de funcionar Até se você for um CT que rushou tapete E tem a informação do seu time Que há é um TR na cadeira Você vai travar aqui nessa região Vai abrir o scope da Alp E vai colocar, ó, a mira nessa manchinha mais escura Subir só um pouquinho, só um pouquinho Jogar a mira pra esquerda Agora você tira a mão do mouse e anda Anda pra direita, sobe, trava E aí, metralha Só tira. Uma hora pega Olha quem eu matei O adversário que estava lá na cadeira, cara Ainda assim, é um varado um pouco mais difícil Aquele que a gente faz da liga Pra cá, é muito mais fácil, muito mais comum Esse daqui é difícil Porque a posição ali da cadeira varia muito, né? Mas enfim, acho que é válido tentar, tá ligado? Ó, pega aqui, sobe um pouco, joga pra esquerda Tira a mão do mouse E você vem andando, pula Olha onde tá o CT, cara Ó, você tenta aqui Sweet. E o tiro pega Essa daqui também é útil pode funcionar Vamos supor que você tá jogando no L E você já escutou a galera vindo pra B, mano Já sentiu ali uma movimentação Talvez um barulho e um rato Se tem um rato, pode ter um marcando B Ou se seu amigo pulando van Já notou a presença de alguns inimigos Enfim, você pode encostar aqui Trava nesse spot Pega a Alp. E aí, ó. Essa mancha mais escura. Você desce e vem até essa daqui. E atira nessa região. Não tem um pixel exato. tem que... Nossa, aqui foi de primeira. Tem que contar um pouco com a sorte. É isso. Então, ó. Tá jogando L. Pegando informação meio. Escutou um barulho. O time falou que tem gente vindo. Você trava aqui. Pega a mancha maior, desce pra cá. Eu vou ligar o plugin de wall aqui. Então, deem um ligue aí no terrorista passando, rapaziada. Você tem que acertar o time. Eu acertei agora porque eu tava com wall, mas antes não. E outro escutou. Mano, fica atirando sem parar, tá ligado? A chance de acertar um tiro ali é... Não é pequeno. Eu vou falar que é alta, mas também não é pequena. Ó, Matou. Olha onde ele tava. Quantos terres não passam por ali, hein, rapaziada? Pra finalizar, na minha opinião, um dos varados mais importantes. Vocês sabem como que é difícil dar um retake pra A, entrando aqui pela janela, quando já tem um terrorista dominando essa região. Cara, é muita vantagem pro terrorista. Você entra aqui, é difícil, tá ligado? Não é fácil. Porém, imaginando que tem um terrorista ali naquela posição, muito simples, rapaziada, trava aqui, na madeira e no andaime, mira no ferro, e que altura do ferro? Bem, logo depois da luz, onde começa a sombra. Miro aqui, no meio... Mano, que forte Tem outra forma de varar também Você pode encostar aqui Mais ou menos nessa altura, ó Da sombra Aqui tem sombra, luz e outra sombra Então pega aqui, ó Essa altura dessa faixa de sombra E arrisca Pega. Vocês podem ver, ó Vou ligar o plugin de wall. Ele fica exatamente naquela posição Se ele fica em pé Se você tirou nessa região e não pegou Você pode mirar aqui, ó No começo da sombra de cima Que é mais ou menos a altura da cabeça Mas arrista, cara Se a jungle tá dominada pelos terroristas É muito provável que tenha alguém ali colado Esperando, né Um CT de um dar por ali Testem esses varados Dando certo Postem aqui no YouTube E me marquem arroba, cachorro 337 Vou dar o like Vou comentar E vou se inscrever no canal geral Peço também que se inscrevam no meu canal O milhão de inscritos Estamos quase lá É isso daí, mano Espero que vocês tenham gostado eu, rio vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachorro é um 337 fa No